Boa noite, estimados telespectadores do meu canal Alta Definição Poética Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos à primeira edição A reestreia da edição, ou seja, da Alta Definição Poética Um programa que pretende dar a conhecer, redescobrir e levar até mais pessoas possível a todo o canto do mundo O que se faz de bom na literatura bisalguinense Antes de mais, deixa rolar o intro E vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco Sejam bem-vindos de volta, o meu nome é Emílio Lima, para quem não me conhece, uh, sou guinense, escritor, poeta e comunicólogo. Também tenho paixão pela literatura no seu todo, não só escritora, mas sim literatura, gosto de ler, gosto de descobrir, gosto de ouvir e acompanhar uh, apresentações de livros, conhecer uh, e aprender com os outros. Também, Outra paixão da minha parte é relativamente a tecnologias de informação, a minha área de informação. Mas mais do que tudo isso, hoje o objetivo deste livestream é apresentar, testar as plataformas onde vamos passar semanalmente todas as quartas-feiras, vou convidar um escritor, principalmente da Guiné-Bissau, ou amigo da Guiné-Bissau, para conversarmos. Vai ser um programa muito interativo, muito dinâmico. Vou-vos dar alguns exemplos do programa, mais ou menos, um talk show de conversa animada, perguntas, curiosidades sobre o próprio escritor, mas tudo à volta do entrevistado. Sobre quando começa a escrever, porque é que escreve. Quais são as dificuldades, ou seja, obstáculos que encontrou pelo caminho, pelo seu percurso. Todos estes componentes vamos trazer live stream todas as quartas-feiras, quartas no formato de MasterDAR ou mais, no máximo, 30 minutos. Não mais, porque eu tenho a noção do tempo. 30 minutos é muito tempo para conversar e é muito tempo para uh, explorar e podemos ter se houver necessidade de falar mais com, uh, com o mesmo escritor numa próxima edição faremos mas para cada edição não só por causa do próprio uh, entrevistado ou convidado uh, no painel mas também pelos telespectadores, não queremos cansar as pessoas, uma hora, duas horas, não, uh, o programa pretende ser intenso, uh, intenso mas sim muito curto, uh, 30 minutos no máximo é o tempo pretendido para todas as das feiras trazermos um escritor ou entrevistar um escritor antes, previamente e depois trazer para o programa e falar sobre a nossa conversa através de um vídeo já pré-gravado. Este é o objetivo do programa. O programa vai passar nas três plataformas que estamos testando. Por isso, nessa estreia hoje, não convidei absolutamente a nenhum escritor. dai a conhecer a todos os colegas escritores com quem trabalho, com quem privo, com quem já Uh, partilhamos o mesmo palco, o sonho, e discutimos, por exemplo, estou a referir-me principalmente aos colegas que participaram uh, na antologia poética Traços no Tempo. Falei com muitos, uh, apresentei a minha ideia, aceitaram e apoiaram. Entretanto, já tenho uma agenda pré-definida, com muitas pessoas que vou convidando. A partida, pensei o programa no sentido de termos, como os, termos os escritores participantes no segundo volume ah, do Traços no Tempo por ordem alfabética. Mas por razões de várias ordens pode não acontecer assim. Entretanto quero deixar isso claro também nesta primeira edição. Para que os colegas possam perceber de que se um dia saltar de um escritor A ah, e ir buscar um escritor. F ou não é por nada, tem que ser assim, porque nem sempre vamos conseguir trazer pessoas uh, por ordem alfabética, por razões alheias à sua uh, vontade ou à minha vontade. Uh, entretanto, decidi trazer o programa por essa via. Antes de avançar mais, eu gostaria que me dissessem onde estão a ouvir, onde estão a ver, qual é a plataforma estão a utilizar se estão a ver no Facebook ou no Instagram ou também se estão a acompanhar no YouTube. Esta emissão está a acontecer, está, uh, está, estou a fazer essa transmissão nas três plataformas neste momento. Entretanto pudessem me indicar nos comentários em baixo onde estão a ver ficar-vos-ia ficar muito gratos. E como disse também no início do programa, vou-vos dar exemplo de como, através de, dos trabalhos meus, já nos próximos trabalhos, eu não vou falar de mim, praticamente, mas sim, vou trazer uh, trabalho dos outros colegas, por isso, aproveito esta estreia para, entretanto, dar a conhecer alguns trabalhos e exemplo de como pretendo tornar uh, este programa, mas num formato talk show interativo. Vamos passar um exemplo de poesia Eu na TV. Vão, vai ser dois poemas seguidos. Uh, poemas uh, num talk show, entrevista, num programa, estudo Vamos a isso desde já. Uh, Convido-vos a encostarem uh, e ver, ouvir poesia em alta definição. Poética. Karma globalizada. Sob o fragmento do seu azul, ao ritmo infernal acordamos. Mas que inferno é o mundo fora? Ora, olhamos para os lados e tomamos uma das direções, não importa qual, todas elas vão nos ensinar as mesmas lições. Ganhar é o dilema de todos, roubar é a opção dos tortos. De garas afiadas assim saímos, para que certeiro e fulminante seja o golpe, a presa do dia. Pois o outro é isso mesmo. Outro. Nada interessa. Nada. E a ninguém importa. Importa, sim, quem dará ao sangue, ao vazio e à karma globalizada. É formato da modernidade. A todo e a qualquer preço fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar-nos de nós mesmos, de nós, do que cremos e acreditamos, da nossa verdadeira sombra e da alma, entregarmos à escravatura moderna. Ditam-nos tudo e até algo mais. Até quando podemos respirar ou parar de respirar? O desígnio é tudo entregar antes deste mundo pirar. Conversas oh, ao sul, terceira parte, muito boa noite! E esta noite tem sido absolutamente maravilhosa, mas não se preocupe que ainda temos muitas mais surpresas reservadas para si até ao cair da ficha técnica. É o caso do convidado que se segue. Ele é carismático, é poeta, é guineense e promete declamar esta noite. Olívio, prepara o piano. Senhoras e senhores, um forte aplauso para Emílio Tabas Lima. Tão bom! Tão bom! Para, obrigado. Sim. Sim. E para si! Muito obrigado! Isto são os teus últimos trabalhos. Este é o mais recente. Este é o mais recente, da perda do estuário. Um... Emílio, antes de mais, bem-vindo ao Conversa do Sul e antes de mostrar esta pérola do estuário lá para casa, deixa-me de dar-te os parabéns pelo um trabalho maravilhoso que fazes. Obrigado, que é um recolher do que é a história através da escrita uh, da Guiné-Bissau, do teu país, uh, que à distância acredito que anos, porque tu vives uh, em Edimburgo, na Escócia. Uh, este trabalho é um trabalho quase de recuperar a história, de recuperar é o que é a Guiné-Bissau. Antes de mais, muito obrigado. Muito obrigado conversas ao setul e muito obrigado ao público. Esta Ai, solução amorosa, são os queridos. Exatamente, como disse e bem, eu herdei da minha avó, que era uma idimia contadora de história, entretanto nós passávamos as noites à volta dela e sou o filho do meio de 22 irmãos, entretanto eu herdei. Quantos? 22 irmãos. <risos> Dão-se todos bem? Sim. Sim. Ah, boa! <risos> e sim, assim, David, é um trabalho que tenho feito não só a nível da ficção, a prosa poética. Este é o teu segundo romance, a perder do estuário. Fala aqui do Arturo, que, que é um soldado que está, está a atravessar um período muito conturbado da, da história. Uh, é também um recuperar, talvez, uma terapia feita a um período que foi muito difícil. Exatamente. Nós, uh, a história da Independência da linha Bissau, Uh, tem muito que, para se contar, para se explicar e contar às pessoas. Eu não, não vou pela parte política uhum. e tentei narrar, mas com o pendor da poesia que deu, Há um livro muito saboroso de gostar. Pelo menos é o que, é que os leitores Está aqui recomendado, está aqui recomendado. É, e tu além de escreveres, gostas também de contar histórias, tal como dizias, uma tradição que recuperaste da tua avó, que, ou que veio contigo a partir dela. Eu não posso deixar-te ir embora sem fazeres aqui um bocadinho. Um minuto, nada mais. à vontade, a casa é tua. Eu <risos> Olívio, aproveito. Acompanhas, combinado? O Olívio vai te acompanhar ao piano. Só levantei-me porque eu gosto de dizer de pé. Uh, e aproveito, neste momento nesta sala tenho a minha musa uma das musas, porque digo tenho a Guiné-Bissau e a minha esposa motivam a escrever homenageá-la, ela está nesta sala ele é de para Freire Monteiro eu sou a partícula íntima a célula e a molécula tua de ti quanto mais longe mais profundas são as saudades e os desejos amo-te incondicionalmente Cada noite tem um cai. Levanto e enfrento o silêncio, que viva o dilema poético, a eterna ânsia do papel branco, por vezes com inspiração em sulavanco. Tantos burros na ponta da faca dai, tantos puxões da orelha da vida levai. Por ti tantas salivas e insônia suportai. Por ti tantas batalhas com alas contra gigantes e titãs lutarei por ser fragmento teu. Todas as picadas e pancadas. Todos os maltratos e destratos. Angústias, injúrias e penúrias. Tudo porque passas, juntos sofremos. Assim é o meu amor por ti. O amor que eu nutro por ti. É o amor que na alma dói. Caio, mas levanto e insisto. Choro, canto, grito e resisto. Musa, esposa minha. Calar-me enquanto sofres, nunca só um pedaço de tempo. Obrigadíssimo a todos. Uau! Uau! Emílio! Emílio, 40 milhões de pessoas que viram este momento. 40 milhões! Não, não pretendo divorciar, estou satisfeito por isso. Já percebemos que sim, com muito orgulho. Que bonito, caramba, foi Obrigado, tão bonito. Muitos parabéns. Sim. É preciso ter coragem, puxa, para, para vir à televisão e falar assim com tanta paixão. Já percebi que estás mesmo apaixonado. ela escondeu. Não me escondeu não, que eu estou a vê-la daqui. Ah. Ah, está ali no nosso público. Emílio, vamos chamar o próximo convidado que se vai juntar nos nós na, na, nesta conversa, aqui nos faz sim acabamos de, de passar dois poemas aqui no programa num formato muito dinâmico já hum, reparei que houve um erro na transmissão no instagram enquanto estava a passar poesia estava a tentar a ver nas outras plataformas, fazer monitorização em todas as plataformas, vi que a ligação com o Instagram caiu. Mas, dentro de alguns minutos, vou uh, tentar uh, reativar essa ligação. Por isso mesmo, hoje, o programa, uh, nesta primeira edição, de reestreia de alta definição poética, não convidei uh, nenhum colega ou escritora para que possamos testar a plataforma e todos os outros componentes que trago para tornar uh, este live stream ou seja vídeo em direto ou transmissão em direto muito mais uh, dinâmico e interativo e atraente para que possamos captar a atenção das pessoas e depois passar as informações que realmente pretendemos que é o nosso objetivo final como prometi também no início esta é a primeira edição, não vai ser uma edição longa. Vai ser uh, no máximo 30 minutos, 30 e poucos minutos. Não vou passar daí para tal. Vamos a mais um poema, porque é alta definição poética. Quero vos dar. Por favor, deixem-me saber nos comentários onde estão a ver, como é que uh, estou a chegar, se estou a chegar com qualidade. Uh, Deixam-me saber nos vossos comentários por favor, também uh, é uma motivação que far-me a continuar a trabalhar e trazer, uh, fazer, uh, fazer este trabalho servidor público. Eu sou um servidor público, como tenho dito, uh, com, com os meus. Muito bem, vamos ao próximo poema. O próximo poema que vou trazer é o poema também da minha autoria, com o título Não vou dizer o título, deixa passar o poema, deixa o poeta falar, o poeta é o ETL. Não digas nada. Melodias cantadas, harmonias criadas, lindas palavras já ditas. Com tintas nas telas dos poetas Então não digas nada Beija-me, abraça-me, a tua mão dá-me Sente o pulsar do coração por ti derretido Chega mais perto Anseio sentir a química dos teus baixos explorar esconderijos da tua obra d arte, perder na geografia deste teu corpo de vinho, estimar as histórias destes teus olhos cor de mel. Não digo mais nada. Amar-te é um prazer que perpetuamente é ir de satisfazer. Não digas mais nada. Mas não digas nada. Mas não digas mais nada. Não digas mais nada. Emílio Tavares Lima. Não digas nada. É o poema que seguiu a, a última intervenção que eu fiz. Entretanto, mais um outro poema da minha autoria, como disse no início, nas próximas edições, não vou falar de mim, não vou tecnicamente, não fique bem, num programa onde tenho um convidado e eu como apresentador, fazer uso de promoção pessoal. Não, eu fui jornalista, conheço, conheço o código diatológico, contudo, eu gosto também de estar de lado de cá, de fazer perguntas às pessoas, é uma paixão minha e que uh, quero também não só contribuir na divulgação do que se faz da literatura pisau ou seja, da Guiné-Bissau, simplesmente porque eu tenho a consciência que existe muito trabalho da Guiné-Bissau. Existem muitas obras de autores guineenses. O grande problema é que não temos a dinâmica de distribuição estruturada, não só a nível da Guiné-Bissau como fora dela. Não há acesso a obras de autores guineenses com uma facilidade. Se não for no ato da apresentação do livro, torna-se muito complicado uh, indicar a alguém onde comprar livro do autor tal. Tendo essa consciência, cheguei à conclusão de que podemos fazer muito mais. Não só uh, enquanto escritor, mas também enquanto servidor público. Eu tenho sido servidor público desde a de juventude. Fui Presidente da Associação de Estudantes. Uh, trabalhei na comunidade, entretanto, sinto esta vontade uh, Dentro de mim De fazer algo mais Porque consigo fazer algo mais Sou um privilegiado de estar onde estou, no país onde estou E tenho a oportunidade que muitos colegas não têm Então não posso ser egoísta ao ponto de Ok, vou fazer apenas promoção pessoal das coisas que eu faço Não! Não é! do meu uh, berço, não aprendi isso do berço, por isso aprendo a partilhar. Eu sou filho de mãe de 22 irmãos, entretanto fui ensinado muito humildemente, fui ensinado desde o berço de que é dando que se recebe do seu irmão ou do seu parceiro. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para divulgar ao máximo o trabalho dos autores guimense e também orientar os mais novos ou não só porque também há autores mais velhos que podem não conhecer a dinâmica e não sabem onde ir e a quem tocar para divulgar um trabalho de que género, qual é a editora como é que se contacta a editora como é que se pede orçamento pede-se orçamento apenas a uma editora avança-se apenas com essa editora o livro antes de chegar à editora, o trabalho todo que tem de se fazer, entretanto com toda a experiência que tenho vindo a acumular, não só no percurso de escritor, como o privilégio que tenho tido de representar o meu país, não só na Guiné-Bissau, em Portugal, Suíça, Brasil e muitos outros encontros de escritores que pude participar, nos encontros de escritores, não só falam os escritores, falam uh, todos os outros elementos que trabalham na indústria livreira uh, Livreiros, uh, as pessoas da, que trabalham como distribuidores, toda a cadeia de produção uh, uh, Não queria usar o termo uh, corredores, mas também as pessoas uh, que fazem um trabalho de medicina de livro vão tentar ver, diagnosticar a obra antes de ser publicada. Todos estes trabalhos dão muito, mas muito trabalho antes de um livro ser publicado. Mas, no entanto, há alternativas que podemos uh, usar para encurtar este que é esta dinâmica que eu quero trazer e partilhar com os meus. Por isso, meus caros estimados telespectadores, meus caros colegas de Traços do Tempo, e não só, meninos da Hora de Pindiquiti, todos, todos, sem exceção, rapazes, raparigas, novos, velhos, os aspirantes a escritores, os que já escreveram e deixaram de escrever, os que escrevem para a gaveta, este programa é para vocês. E também os leitores, porque sem leitores não há escritor, senão estaríamos a contar história para nós, mas nós escrevemos para que possamos partilhar com os outros. Sem muito mais demora, neste momento vou a passar um último poema desta edição da noite, como disse, não quero alongar muito porque o formato do programa vai ser exatamente de 30 a 35, no máximo 45 minutos por edição. Vamos ao poema que tanto adoram. Eu vou passar-vos dois poemas de seguidos e depois despedir me de vós, já vou, por enquanto, Passar um poema em crioulo Mas antes disso, eu estou a ler os comentários uh, Que deixaram muito grato a todos Desde vou ver os comentários é, São tantos que não vou conseguir ler todos Mas permitam-me dizer uh, ao meu mano, o meu colega Também da trincheira, Rui Jorge Semedo Um escritor, poeta Uh, politólogo também, que faz parte da associação de escritores guinense uh, está -nos a nos acompanhar no Facebook, suponho a partir da na edição a Ikadra, minha parente de Caxeu, na uh, Inglaterra, Serifo e muitos outros Ansu Sanon, uh, suponho que seja na da Maia, é o meu tio, mas pronto, é filho da minha da minha filha, e neste momento já não quer saber do sobrinho, <risos> passa a redundância. Brincadeiras, tem que fazer parte da nossa vida, porque eu sou assim, com esse sorriso estampado na cara porque acredito que faça o que fizer, se fizeres com amor e paixão, ninguém, mais ninguém, nem nada, derruba-te o sorriso contagiante que estampa na sua cara Vamos à poesia. Os comentários todos, muito agradeço e vou ter tempo de ler e reagir a todos. A poesia em crioulo, desta vez. Uh, vou buscar o poema Sábio Sabulada dedicado à minha musa, a uh, mulher que sacudiu a minha vida de maneira tal que não consigo parar de descrever. Ela é Edviges René Tavares Freire Monteiro Lima. Tio Nome de Mas. Vamos à poesia. Canafistra E bom Minha Vida de minha vida Ostra de minha poportada Pabio de minha E sombo Mare de minha curupal Frescura de minha flema Sumo de minha ondo Flor de minha baguete Baguete de minha contango Quem Simbo Paz de minha caçabe Sabe de minha sabe, Chabe minha e sombra Bajuda. de ambureira de minha noite cascavela de minha xorxora bicho falha alma cuspido com, com fama de cor de debareca malgosta bem-não corso para que fusca-fusca bem rapaz com de ratina de sol com de chão de nalap Rivaresinha Pito Manso. Não me peçam explicações. No romper da aurora, eu fixo o olhar no horizonte, vendo o sol rasgar lentamente as nuvens e prolonga-se a sonoridade do macareu da costa ocidental africana. E agora na diáspora? Não me peçam explicações poderei não saber responder, muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha terra. O não saber explicar é igual a não compreender. Explicar razões das coisas requer conhecê-las, entendê-las e compreendê-las. E eu que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça e nem os porquês de e exacerbados, de tantas sublevações ridículas, tantas ganâncias, tolices e brutalidades, Adjetivos confuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente, diz o povo, que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos a beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangás do rio Caxeu, do ritmo dos tambores, balafões, tinas, corais de cicôs nas noites do luar da beleza das mulheres guilhenses, do serpentear do estuário e do saltinho, da brandura do rio Jeba, das águas límpidas das praias de Varela, Bulama e Bupaque. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, do contango de sítico de brinde e de bagre de caju. Falar-vos-ei da importância do setembro para o meu povo. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra, da cultura bijagó, balanta, manjaca e felup. Falar-vos-ei com doçura da terra que me viu nascer, da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo, valorizo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Muito obrigado. E valorizo-me muito. Muito mesmo, acreditem, eu valorizo a pátria que me viu nascer e a hospitalidade do meu povo. Então, não me peçam mais explicações, por favor. Uh, muitíssimo obrigado a todos que acompanharam até aqui. Estive a ler comentários no backstage. Obrigado, aos meus amigos, obrigado à minha família por me terem acompanhado e me terem dado força para continuar a trilhar este caminho e fazer aquilo que mais gosto, fazendo aquilo que eu realmente amo. Lá Sana é claro, meu irmão, eu lembro-me muito bem no nosso tempo de liceu, Ansu Sanon e a todos vós vós, uh, para Peralta, Zanda Fernandes, a todos, uh, tio Clary Nilsson, Tavares, tio Cookie e a todos que acompanharam a partir de Lisboa, Lisboa é sem dúvida o meu ponto maior de audiência, era a nível de leitura, quer a nível de acesso no gráfico, do meu site onde tenho divulgado os meus trabalhos. Entretanto, como disse no início, não pretendo alongar muito, não pretendo amassar-vos e eu sei que não se deve uh, comer até dizer chega. Diz-me isso, diz isso hoje o meu mano mais velho lá do norte, do norte de Portugal, o Filomeno Pina, de que é, na bom crioulo, não garantes de falar. Comer para o standard E que eu com o bufar. Comer para o standard Ou seja, eu não quero cansar-vos muito mais, mas quero-vos deixar com o sabor de que, uau, estava muito bom, mas podia ter continuado. Então, continuamos na próxima semana com mais novidades. E próxima semana, no início da semana, já vou-vos divulgando o trabalho, o nome do convidado que vou trazer para a próxima edição de Alta Definição Poética se ainda não és subscritor do meu canal no Youtube por favor, façam-me esse favor eu faço também muito muito por vocês tento trazer dá-me muito trabalho fazer vídeos de qualidade e tentar escrever poemas às vezes não durmo agora pedir-vos apenas a subscrição para não vos cansar ter que enviar todas as a todos os vídeos, todas as vezes que publico enviarmos enviar-vos no vosso inbox, vão lá, subscrevam o canal, carregam no sino, não custa mais do que um clique e passam a receber as notificações dos vídeos assim que carregar novos vídeos no meu canal. E para terminar essa edição a todos os meus colegas fiquem atentos porque podem ser chamados a ver a alta definição poética para um Jumbai de Manduandad, uma conversa à volta da vossa labra. Porquê que, é que escrevem? Qual é a razão que vos levou a iniciar essa caminhada? Se têm tido dificuldades, quais são? Dar o mundo a conhecer. Onde as pessoas podem encontrar o vosso trabalho? Quais são os próximos passos? São são perguntas que vou trazendo e numa conversa amena trazendo o percurso do próprio autor sem mais demora eu vou me despedir de vós desejando uma noite muito agradável a todos para vocês e para os vossos tenham uma noite super agradável e até uma próxima edição de Alta Definição Poética Beijinhos amo-vos de coração eu sou Emílio Tavares Lima, mais uma vez subscrevam, partilhem o vídeo desta edição para que possamos dar a conhecer às outras pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar. Aos meus seguidores de Instagram, prometo que na próxima edição vou corrigir ou fixar a pensar já na outra língua vou corrigir o problema que houve hoje na transmissão entre as três plataformas. Iniciou e caiu no Instagram, mas não quis parar porque já tinha começado nas outras plataformas. Corrigir no Instagram implicaria parar no Facebook e também no, no YouTube. Não queria fazer isso porque respeito todos os meus seguidores. Eu quero um live Quer na, na apresentação de livros, esteja uma ou duas pessoas, começo a minha atividade. Porque se não respeitamos quem chega primeiro, não podemos dar respeito a quem chega ao último, sob pena de quem chegar primeiro, cansar e ir-se embora. E com todo o direito. Não faço isso. A hora é a hora, começo a hora e assim vai sendo uh, o programa. Se convidar um autor que... Porque razões alheias, a sua vontade ou razões técnicas de não conseguir estar, farei questão de iniciar o programa aguardando que o autor ou convidado chegue. Mas pronto, vou dando mais novidades relativamente ao formato do programa nas próximas edições. Até lá, beijinhos, carinhos e abraços do tamanho do Índico e de outros mares. Fogo bebendo a minha água e feliz noite.